Boa noite a todos, Boa noite. o meu nome é Janice, eu sou a preletora da noite, tem alguém que está aqui pela primeira vez na nossa casa? Seja muito bem-vindo, nós vamos dar início ao tema da noite, nós vamos falar sobre a paciência, um item super fácil na vida de todos mas primeiramente eu gostaria de convidar a todos vocês para se sentar o mais confortável possível acalmar a mente e o coração, respirem fundo pelo menos três vezes e vamos nos conectar com nosso Mestre Jesus. Vamos neste momento abraçar e agradecer ao nosso anjo da guarda pela oportunidade da vida por aqui estarmos. Vamos agradecer pelo dia que tivemos, pelas lutas e por todas as vitórias, pela nossa família, por nós mesmos, pela inteligência que Deus nos dá e as nossas escolhas. Vamos nos direcionando, elevando os nossos pensamentos, nos conectando a Deus nosso Pai. E vamos chegando nesse momento a Maria, Mãe Santíssima. Imaginemos nesse momento que somos todos crianças espirituais, muitas vezes cansados, desanimados ou muito felizes pelo dia que tivemos. E chegamos até essa mãe amorosa. Ela, nesse momento, estende seus braços para nós. Nos recebe carinhosamente. Nos embala em seus braços. Nos cobre com seu manto azul de paz, proteção e amparo. E nós agradecemos pelo seu amor. Pedimos a ela que nos ajude a aprender a amar e perdoar. E com os nossos corações repletos de felicidade por estar tão pertinho de Maria, sentindo seu amor de mãe generosa, chegamos até seu Filho, nosso Mestre Jesus. Coloquemos neste momento sua imagem em nossa mente, vislumbremos sua luz, que brilha intensamente. Que essa luz possa atingir os nossos corações, as nossas almas, nos trazer serenidade e alegria. Nós agradecemos a ti, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. E pedimos o seu amparo em toda a nossa jornada evolutiva. Juntos a Maria e a Jesus, gratos por essa oportunidade de reflexão, por sentir esse amor, vamos caminhando e chegamos ao Pai da vida. Chegamos a Deus que é Pai de todos nós, Senhor de nossas vidas, que nos dá a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos nessa jornada, nessa escola de aprendizado. E que repletos de gratidão, nós o saudamos com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome.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 nós vamos falar sobre uma virtude que tenho certeza que todos nós temos para dar emprestar e alugar, a paciência. Uma virtude super fácil, se nós olharmos a vida, o mundo que vivemos, é uma virtude desafiadora. E essa virtude, a paciência, ela está no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 9. O capítulo 9 é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a gente encontra essa mesma bem-aventurança no livro de Mateus, o apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 5 a 9, onde ele fala da virtude da paciência. Eu vou ler um pequeno trechinho e eu convido vocês, quem não tem o livro, que na internet tem em PDF, é fácil de encontrar esse capítulo, mesmo na Bíblia, e vale para nós lermos e aprendermos a exercitar a arte da paciência. O primeiro item desse capítulo, do item 7, a, a, a paciência, fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afingiais, pois quando sofredes, mais bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. E o último pedacinho são quatro são quatro parágrafos, mas eu vou ler o primeiro e o último. O último fala assim: Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Um Espírito Amigo, Le Havre, em 1862. E aí, fora do, do Evangelho, segundo o Espiritismo, e mesmo do livro de Mateus, eu fui buscar um significado da palavra paciência, para a gente entender claramente o que é ter paciência. Porque falar que a gente tem paciência com aqueles que nós amamos, não vale. Porque é muito fácil ter paciência com quem nós amamos. A gente já ama, então você nem enxerga, às vezes a gente é até meio omisso. O significado de paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios, diante de situações e fatos indesejáveis. Fácil, não é? E aí, vamos pensar na paciência, porque não pensem que eu tenho paciência. Eu já melhorei uns parzinhos, mas ainda tenho um caminhão de coisas para melhorar quando penso em paciência. E como eu comentei agora, ter paciência com quem nós amamos, claro que é importante, nós precisamos ter. Mas a gente precisa refletir na paciência, com mais atenção porque às vezes a gente quer ter paciência com o filho, paciência com alguma coisa, mas nós não temos paciência sequer conosco. Nós não nos perdoamos, nós não aceitamos quem somos, nós nos criticamos, nós choramos, nós reclamamos, porque a gente adora reclamar, porque é gostoso, e nós não temos paciência sequer com nós mesmos. A paciência e a perseverança são gêmeas, elas andam juntas, de mãozinhas dadas, e a paciência e a perseverança, elas têm que habitar a nossa alma, o nosso coração. Para a gente ter paciência com o próximo, em especial com aquele que nos aborrece, porque esse é o difícil de ter paciência, com aquele que a gente nem sabe por quê, a gente olha e não gosta, esse é o difícil. Então a gente aprende primeiro a mergulhar dentro de nós e termos o autocontrole. Sabermos quem somos, quais são as nossas deficiências, porque o que, que te incomoda, o que, que me incomoda na vida? E a gente começa a trabalhar isso. E se nós formos pensar, e a ciência já fala muito sobre isso, os psicólogos também, que nós vivemos uma era de mundo líquido. Né? O mundo ele se esvai, né? ele é rápido. Com o advento da internet, então, tem muitas pessoas, eu sou uma, eu não assisto televisão. Eu faço assim, porque eu não tenho tempo para ficar vendo nada na TV. Eu tenho paciência para assistir jornal. Quero ver qual é a manchete e se o assunto me interessar muito, eu vou lá e leio sobre o assunto. senão eu não vejo. O mundo se tornou líquido. E aí vocês imaginem que a paciência e a gente aprender a desenvolver a paciência como uma semente. Você pega a semente, prepara a terra, que né? você não pode plantar em qualquer canto. Para quem faz um planta uma flor, uma verdura, você sabe, você tem que preparar a terra. Você prepara a terra, que é o seu coração, aí você vai lá, você planta a semente. Você coloca água, você vê se bate sol, você espera o tempo de germinar. Você vai olhar se precisa replantar ou não, se não está nascendo praga indesejada, porque as pragas nascem rápido, rápido. Você vai lá na horta, nasceu um monte de praguinha de um dia para o outro. E nesse mundo que tudo é muito rápido, que tudo acontece agora, nós não temos paciência para aprender a nos conhecer. Imagina para conhecer o próximo. Então nós achamos defeito no marido na esposa. Super fácil, hein? Eu acho todos os defeitos que acontecem na minha casa é culpa do meu marido. Porque é mais fácil pôr a culpa nele. Ele já sabe disso, tá? E eu falo, é a culpa sua. Porque a gente não tem paciência para as coisas. A gente tem muita paciência, muitas vezes, com os filhos. Em especial as mães, né? As mães são até meio... Eu ponho a minha carapuça aqui. Do excesso de paciência que nós temos com os filhos. No Evangelho de Jesus diz, cuidado para não confundir paciência com omissão, porque às vezes nós temos que ser, e não é ser duro, não é bater, não é ser mal, não é gritar, é ouvir, nós não temos paciência para ouvir nada e ninguém, quem trabalha em especial chega do trabalho à noite super cansado, ai gente eu não quero ouvir nada, o filho falar ah, tá tudo bem, Tá lá na internet ou na TV, a gente não olha porque a gente não tem paciência. E aí depois crescem os adolescentes que começam a dar um monte de problema e a gente fala assim, nossa, mas onde eu errei? A gente não teve tempo e nem paciência para ouvi-los. Aí a gente fala que o filho é rebelde, o filho é nosso. Fomos nós que educamos, fomos nós que criamos e muitas vezes eu vejo a minha falta de paciência em ouvir contar a história inteira eu falo assim, resume para mim porque eu não tenho tempo para ouvir aquilo então o tema paciência, ele vem muito de encontro com essa vida moderna, louca que a gente tá sempre correndo mas a gente precisa dar um passo um passo de reconhecer a nossa falta de paciência e eu estou falando muito mais de nós mesmos, do meu eu, de aprender a exercitar a paciência do que falar de você ter paciência com aquele que te aborrece. Porque para você ter paciência com quem te aborrece, primeiro você tem que aprender a ter paciência com você, a ter paz dentro de você. A paciência é paz, paz dentro de nós, paz frente ao mundo repleto de adversidades. Paz, onde você vai conversar, em meia hora surgiu 500 tragédias para te contar. Mas quando a gente tem paz dentro de nós, a gente começa a enxergar diferente. Paulo diz no Evangelho, o apóstolo Paulo, que os cristãos serão reconhecidos pelos seus atos, pelo amor, pela paciência. Porque amar é ter paciência. E mais uma vez, ouvir não ser displicente. Não é fazer vista grossa para as coisas erradas do mundo, mas é se posicionar de uma forma que aquilo que te aborrece não tire a tua paz interior. Quando você começa a desenvolver essa paz interior, ela, ela vai mais além. Você começa a dar o exemplo. E Paulo diz que os cristãos seriam vistos pelo exemplo. Então que a gente possa desenvolver essa paz interior para chegar nos próximos, aqueles que nós amamos. Aqueles que estão dentro do nosso lar e que muitas vezes a gente não tem tempo e nem paciência de ouvir. E aí, no um segundo passo, a gente vai ter paciência com aqueles que efetivamente nós não temos nenhuma simpatia. Aí você vai para o trabalho e chega bufando, né? Bom dia. Hum, hum. Tem gente que rosna. Você entra dentro do elevador, você fala bom dia, a pessoa dá um rosnado. Aí você fala, nossa, será que foi, foi bom dia para mim? Ela, quando ela consegue rosnar. E aí você perde a paciência, não vou mais falar bom dia para essa pessoa. Gente, ela não pode tirar a tua paz. A tua paz é tua. Aí a gente aprende a exercitar isso. É fácil? Super difícil. Eu já consigo não xingar ninguém no trânsito. Falou ó Deus... Mas antigamente eu falava outras coisas bem piores. Então eu tenho exercitado todos os dias. É que nem no AA, esses grupos de, de dietas. Que hoje, hoje não comi isso, ou hoje mais um dia que eu não faço isso. Cria um compromisso com você mesmo. A partir de amanhã, eu vou levantar e vou agradecer a Deus porque eu acordei. Porque eu tive uma cama para dormir, eu tenho um lar. Agradece e fala: Senhor. Ajudai-me a desenvolver a paciência. Deus não dá paciência. Deus nos dá inteligência para sabermos desenvolver a paciência. Porque a busca pela evolução, a busca em querer ser alguém melhor, ela tem que ser nossa. Não vamos transferir a nossa responsabilidade para ninguém que está no nosso convívio, e muito menos para Deus. Ela é nossa. E quando a gente se conecta, a gente já dá um passo. E aí você fala assim, ah, o dia estava até bom, aí na hora do almoço, fulano falou isso, perdi a paciência. Quando você se dá conta que você perdeu a paciência, você já está melhorando. E aí como eu comentei da semente que a gente planta, ela germina, tenha paciência com você. Vamos ter paciência com nós mesmos para sabermos que não somos seres perfeitos, somos totalmente imperfeitos. O único ser perfeito que passou no planeta Terra foi Jesus. Ele lá, crucificado, depois de todas as barbaridades que nós, seres humanos, fizemos, ele falou, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso maior exemplo de paciência e tolerância. Então, ai, ah, consegui bem metade do dia, perdi a paciência no meio do dia, mas percebi que perdi a paciência. Volta a tua paz. Volta nossa, não consigo voltar vai no banheiro, vai no cantinho, vai no quintal olha para o céu, pede a Jesus, me ajuda Senhor ora a oração tem um poder absurdo na nossa vida acredita porque isso é a busca da paciência e a paciência nada mais é que a paz ter paz no mundo repleto de tribulações e dor é um presente que Deus nos dá Cabe a nós decidirmos, queremos ele ou não. Vamos exercitá-lo dentro de nós ou não. Mas existe esse caminho maravilhoso. Eu encontrei no, na internet, mesmo na literatura espírita, tem um caminhão de temas sobre a paciência. E aí eu peguei algumas coisinhas que eu achei muito bacanas para mencionar para vocês. tá? Paciência, definição de paciência segundo Emmanuel... É, é obstinação pacífica naquilo que nos propomos realizar. Não desista. Tem dias que são difíceis, mas tem dias que são super bons. Olha os dias bons. Não gasta sua energia nos dias que não são tão bons. Esses dias que não são tão bons são para nos lembrar que nós temos que ficar atentos conosco, com a nossa vida, com a nossa alma. E aí ele fala assim... Paciência, quando enfrentamos a dor, as dificuldades, não fica lamentando e chorando, tenha resignação, acredite que tudo passa. Nós não temos nem a mais e nem a menos, temos a dose exata para o nosso crescimento espiritual. Paciência, quando levamos pancada, pancadas e nos mantemos em pé. Aí alguém pode falar assim, Ih, mas eu tomei uma pancada tão grande que eu caí. Então se levante. Se levante porque Cristo caiu. Cristo tropeçou carregando aquela cruz prezada por nós. E ele nunca reclamou. Paciência para esperar sem lamentar, sem choramingar. O exemplo de paciência é Jesus. E aí Chico Xavier dá algumas dicas para nós. Ele dizia que quando a gente está muito estressado, porque às vezes em meio ao estresse, a gente esquece da palavra paciência, ela foi embora, fugiu do dicionário, passamos na fila da paciência. Chico dizia que quando você estiver muito nervoso, que você vai cuspir o um marimbondo, enche sua boca de água e segura a água na boca. Eu descobri isso há quase 30 anos quando eu casei, porque a juíza de paz falou quando os casamentos têm durado muito pouco, porque todo mundo tem muita razão. Quando vocês forem brigar, enche a boca de água e segura. Até passar aquele momento de estresse absoluto, porque a gente fala coisa que não deve, escuta coisa que não deve. Magoa. E muitas vezes foi sem querer, mas foi a danada da emoção, do primitivismo que vive dentro de nós. E aí Chico disse que essa água se chama a água da paz. Nós devemos nos educar. Isso não é reprimir, condenar mas sim, nos autoeducarmos, nos autocontrolarmos. E aí ele fala de um passo por dia: Não vamos querer desenvolver a paciência de hoje para amanhã. Isso não é real. Nós estamos vivos num mundo frenético, com muitos fatores que tiram a nossa paciência. Mas vamos ter a consciência. Nós estamos aqui hoje ouvindo isso, não é o acaso, é porque é algo para nós pensarmos. Algo para nós refletirmos e buscarmos. Eu estou há mais tempo, porque tá? eu estou há dois meses estudando isso e lendo sobre o tema. Então vocês imaginem o quanto eu preciso melhorar. André Luiz comenta que insignificante é o pingo. pingo d'água? Ele é insignificante. Mas ao longo do tempo ele traça um caminho no corpo duro da pedra. Pacientemente. E quem já foi ver cavernas, mesmo alguns rios com muitas pedras, você vê o desenho lindo que a água, que muitas vezes a gota vai causando na pedra ao longo do tempo. Paciência. E aí tem um outro, um outro comentário aqui, porque a paciência, ela nos traz paz e felicidade, e aí nós seremos os bem-aventurados, que fala no evangelho de Jesus. Bem-aventurado, os serenos. E aí tem uma definição, a, a paciência em ação. Ter tranquilidade para esperar, porque se tem conhecimento da causa, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma. Assim, antes de revoltar, xingar, agredir, é bom pensar. Pensa um, um minuto. Coloque-se como filho de Deus, sublimemente protegido por ele, que não desampara ninguém. Quer melhorar a vida? Trabalhe e aguarde em paz. Quer se curar? Medique-se físico e espiritualmente. Medique, trate sua alma, vá no médico, tome os remédios, cuide da sua alma e aguarde em paz. Quer conseguir um bom emprego? Esforce-se e aguarde em paz. André Luiz diz na Agenda Cristã que a paciência não é um vitral, aquele vitral bonito que a gente olha. É amparo destinado aos obstáculos, para nós nos desenvolvermos. Ainda no livro Encontro Marcado, Emmanuel diz, paciência em verdade é preservar na edificação do bem, a despeito dos, das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela. Quando nos, seja mais, quando nos seria mais fácil desistir. Não vamos desistir frente às tribulações e às dificuldades. Vamos perseverar. Vamos ter paciência e esperar. E nunca desistir. Porque desistir é um atraso de vida. A gente estaciona, a gente pede a oportunidade de ter um novo olhar da vida, da pessoa, das coisas. Chico Xavier diz no livro Irmão de Outras Terras, paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Imagina só, no mundo atribulado como nós vivemos, com guerra, conflito, pandemia e tudo mais que tem de ruim, a paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Então olha que, que importante a gente saber isso e exercitar essa paciência dentro de nós. No livro Consolador, Emmanuel diz algo que é maravilhoso e por isso que eu foquei muito em falar e nós termos paciência conosco. Porque eu podia falar, não ter paciência com o chefe, não ter paciência com o filho, com o vizinho, com qualquer coisa. Porque a gente tem que exercitar, mas vamos começar em nós mesmos. Emmanuel diz no Consolador, na questão 254, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma. Que, a realiz, que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outro, na exemplificação. Então, quando nós exercitamos a paciência e o amor dentro de nós, nós estamos verdadeiramente aptos a dar isso ao próximo que está conosco. E Chico, para ficar para a nossa reflexão, Chico fala o seguinte... O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Então que nós possamos refletir qual é o nosso grau de paciência, sem nos julgarmos amargamente, sem nos condenarmos, mas como filhos de Deus, que estamos aqui ouvindo, aprendendo, buscando. Procurem ler coisas edificantes, coisas boas. Olhem para o céu, e hoje estava um dia lindo, olha para o céu, agradece a Deus pela vida. Seja otimista, tenha fé, agradeça a Deus por todas as coisas e tenha paciência com você mesmo. Eu convido todos, mais uma vez, para fechar os olhos, para a gente fazer a prece de encerramento. Nós vamos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Que nós possamos desenvolver a nossa paciência, termos coragem frente às lutas e adversidades e serenidade nos nossos corações, para entender que todas as coisas são para a nossa evolução. Que nós possamos, mestre amado, ser luz nos nossos lares. Ter a palavra correta, com paciência, amor e perseverança, aqueles que estão próximos de nós, sejam nossos esposo, esposa, filhos, pais, a qualquer um que precise de uma palavra de amor, de uma palavra de paciência. Que a paz do Mestre habite nossos corações, que floresça, que nós possamos verdadeiramente cultivar essas flores e distribuí-la na no nossa caminhada, na nossa existência. Que nós possamos todos retornar aos nossos lares, gratos pela oportunidade que Jesus nos dá de aqui estarmos. E que se for permitido, nós nos encontremos na próxima semana, pela graça de Deus. Que assim seja. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.